Para permeabilizar o nosso tênis, a gente vai precisar de uma vela, o tênis e o secador de cabelo. E permeabilizar o tênis é muito fácil, é só passar a vela no tênis e passar bem passado. O tênis vai ficar meio esbranquiçado e meio estranho, mas depois a gente vai consertar isso. Passa bem a vela em todo o tênis, passa bem perto das costuras, tira o cadarço e passa na língua, aqui a gente chama de língua, do tênis também. Depois de ter passado a vela em todo o tênis, é só secar com o secador com ar bem quente. E pra terminar é só passar um pouquinho de ar frio no tênis. E é isso, gente. É muito fácil e funciona, sério. Eu já testei meu tênis, eu já enfiei meus pés na água com ele num dia de chuva. E eu continuei com os pés sequinhos. Então se tu gostou dessa dica, dá um gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal pra receber mais dicas como essa. Um beijo e até a próxima. Tchau!